Respondendo ao grupo sobre essa questão da amizade do pastor Ailton com corruptos e ainda achar que eles são amigos da igreja. Os irmãos não se preocupem com isso, mas também não deixem de observar. Por quê? O que está acontecendo com o pastor Ailton é um retrato falado de Efraim. O que, é que diz a Bíblia acerca de Efraim? Efraim é um bolo que só foi... Assado de um lado O outro está cru O que significa dizer Que Deus sempre trabalhou E prometeu abater A soberba de Efraim Conforme diz pela boca do profeta E eu pergunto a vocês Qual é o problema do pastor Ailton? É esse, a soberba de Efraim Habita no pastor Ailton E é pela soberba E por meio da soberba Que ele vem tomando todas essas atitudes E não se humilha Quanto mais que a gente corrige, mais ele deixa brotar a flor da arrogância. E com a arrogância, vem as outras atitudes erradas. Como por exemplo, eu sou um trator, se não sair da minha frente eu passo por cima. Por exemplo, o beiro comigo tem que ser pisado. Tudo isso, irmão, são procedimentos e características de um coração arrogante e de um homem que, como Efraim, só foi assado um lado, o outro ainda precisa receber muita espadada e se converter, ele é apenas a croa, a cara ele não tem, precisa ter cara e croa, ele precisa ser completo, uma moeda completa, ele é uma moeda que está em cima do muro, ninguém sabe qual é a cara dele e nem qual é a croa dele, por quê? Porque ele muda de opinião como quem muda de roupa, Três vezes no dia ele muda de opinião e não está interessando o que ele promete. Se ele entender que tem que mudar de opinião para beneficiá-lo, uma, duas, três, até dez vezes, quantas vezes necessárias, ele muda de opinião para proteger a ele e os seus protegidos, os seus pupilos, os seus correligionários. Isto já está aprovado e esse procedimento é, a sociedade chama de base de apoio e quem faz isso são os políticos. Logo, a atitude do pastor Ailton, ele tem capa de pastor, se apresenta como pastor, mas a atitude dele é a atitude de um político religioso querendo dominar a igreja como vem fazendo e usurpando os bens da igreja e enriquecendo com ele juntamente com a sua família.